E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Gordinho E dessa vez galera, eu tô aqui pra falar o seguinte pra vocês Sobre os sneak peeks que estão saindo do Clash of Clans Eu resolvi fazer uma abordagem diferente dessa vez o que, que eu resolvi fazer? Eu resolvi deixar as novidades saírem normalmente e depois que elas saírem, fazer um resumo e fazer uma análise completa das novidades, incluindo o que essas alterações vão fazer para impactar o jogo. Então, tô fazendo uma análise bem completa. Com, provavelmente, quando ficar pronto, vai ser um vídeo bem longo, então se preparem. Eu quero saber a opinião de vocês. Se vocês preferem que eu faça picadinho, se vocês preferem que eu faça um resumão falando é, da abordagem da Supercell. Quanto essas modificações falando do, de como isso vai afetar o jogo na, de modo geral, e falando... Esqueci. Igual normalmente eu fazia antigamente, né? Eu esperava, lógico, eu não tinha parceria com o Supercell, então eu não tinha acesso aos Sneak Peaks, mas dessa vez eu já posso ir adiantando, e logo quando ficar perto de sair a atualização, eu já posso lançar pra vocês. O que eu não quero é ficar fazendo mais do mesmo, né? O que todo mundo faz, que é lançar a novidade na hora certa. Cara, isso pra mim é muito chato. Então eu não quero... É, fazer isso, eu vou fazer um resumo vou ir juntando as informações durante os lançamentos, vou fazendo um resumo, vou fazendo, vou gravando os gameplays e quando tiver perto de sair eu mostro tudo que, te, que a gente tem de novo em um vídeo só, entendeu? Então eu peço paciência pra vocês porque o resumo vai sair em breve, beleza? Então se você quer saber as novidades, tem outros canais brasileiros que tem parceria com o Supercell, você pode conferir lá, o Bruno Clash, o Bruno Playhard o Gelli, o Nery, enfim tá cheio de vídeo aí pra vocês saberem o que teremos de novo O meu vídeo vai ser diferente Vai ser como isso vai afetar o jogo Mostrando um pouco mais detalhadamente Quais as mudanças que nós vamos ter Beleza? Então é isso Falando um pouco mais sobre Clash of Clans aqui Eu quero falar o seguinte De fato Tá tendo pouco vídeo de Clash of Clans no canal. E o porquê que isso tá acontecendo? Basicamente porque eu estou jogando pouco. De fato, eu cheguei num ponto no jogo onde eu meio que estagnei, né? Eu parei. Eu tô no centro de vila nível 11 full. Eu não tenho mais nada pra atualizar, além de algumas coisas no meu laboratório. E eu não tenho mais o que falar, galera. Eu já tenho aí três anos falando de Clash of Clans e eu já falei muita coisa. Eu já falei coisas até demais. E eu já tô tentando tirar leite de pedra de Clash of Clans praticamente. Então, eu basicamente estou esperando as novidades, esperando as atualizações para trazer uma coisa nova e interessante para vocês eu já estou cansado de inventar conteúdo, é, inventar coisas no Clash of Clans para trazer conteúdo só para ter conteúdo, eu não quero mais trazer esse, esse tipo de situação no meu canal então eu estou de fato experimentando alguns outros jogos no meu, no meu canal estou vendo quais têm receptividade de vocês como eu disse no, no vídeo de mudança, se você não assistiu, clica aqui nos cards do Youtube você vai ser redirecionado, eu estou passando por uma fase de transição no canal e eu não estou em busca de visualizações de números, tá, galera? Eu estou em busca de uma satisfação pessoal que eu tenho como criador de conteúdo. Então, basicamente, não precisa se preocupar com os meus números. Eu não estou me preocupando tanto assim. Eu estou fazendo experiências, vendo quais games têm receptividade do público. Não estou tomando decisões precipitadas. É, de fato, a minha carreira na medicina está sim conturbando a minha, a, a minha produção de vídeos. Mas isso são coisas esperadas, eu sempre soube disso. A questão é que isso está vindo à tona agora. Basicamente, não precisam se preocupar. A Clash of Clans de fato tá parado. Vocês já notaram, a comunidade de Clash of Clans de modo geral diminuiu bastante, né? Tem muito menos pessoas jogando. Por isso a Supercell tá tomando medidas de atualização, fazendo balanceamentos para trazer e resgatar esse pessoal de volta pro game. Lógico, a comunidade ainda é grande, mas não é tão grande quanto ela já foi. Mas não é por isso que eu não estou trazendo vídeos, tá galera? A questão é que para mim, no meu caso, eu já estava tirando leite de pedra. Além do que... Você passa por tempos no seu, no seu jogo que você meio que enjoa daquele jogo, né? Isso vai acontecer com você, isso é certeza que vai acontecer com você. Se não aconteceu, vai acontecer. Se já aconteceu, você vai me entender, né? Não quer dizer que você deixou de jogar, não quer dizer que você não gosta do jogo, não quer dizer que você vai voltar a jogar. Então eu tô realmente esperando as atualizações pra trazer um pouco mais de conteúdo. De modo mais responsável, eu vou começar a trazer conteúdos realmente mais... É, Agregadores, digamos assim Que vão agregar mais conhecimento pra vocês E não só gameplays aleatórios Beleza? Vou tentar fazer isso no canal Espero contar com o apoio de vocês Deixarem o seu like se inscreverem Caso vocês estejam me vendo pela primeira vez Muito obrigado a todo mundo que assistiu Espero que vocês tenham compreendido Falou e até a próxima